2020 foi um ano atípico, cheio de desafios, mas também de superações. Nossos campi e reitorias, sempre tão movimentados, ficaram assim, vazios. Apesar de tudo, nunca nos separamos. Com a adoção do ensino e das atividades remotas, nos mantivemos protegidos e reinventamos nosso dia a dia e relações. E da nossa união, força e determinação surgiram várias oportunidades. Caros estudantes, servidores e colaboradores, vocês deram o seu melhor neste ano e esta superação vai ficar para sempre registrada em nossa história, com carinho, respeito e admiração. O IEPSU de Minas deseja a todos um Feliz Natal e que em 2021 nossa parceria continue forte e possamos viver normalmente, lado a lado, com muita saúde e atitude. Um abraço a todos.